2 a Crónicas 15, 2 O Senhor está convosco enquanto vós estais com o Senhor e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Reparem, estar com o Senhor é possível em espírito e verdade. O outro texto diz louva-me com os lábios, mas o coração está longe. O coração estar perto é o um mistério, é o o tal coração uno. É a unidade do Espírito. A Espírito e Verdade. O Espírito pode estar junto com o Espírito. Não se explica. Pratica-se. Como? É uma intenção. Está além dos pensamentos. É a consciência. Está além dos sentimentos. É a consciência. É o querer. Quando nós temos a consciência em querer estar junto, o Senhor, o Senhor vem e dá-se a nós. É o seu amor, é a sua misericórdia. É um mistério profundo. Temos que praticar e